Olá pessoal, eu me chamo em Porto Alegre dos Santos, sou advogada, sou de Brasília e atuo com prestação de contas eleitorais desde 2016. O curso da professora Rita Gonçalves faz com que a legislação eleitoral se abra na sua frente porque ela facilita tudo, ela descomplica toda a legislação da prestação de contas eleitoral. Ela ensina várias dicas diamantes que fazem toda a diferença no momento da prestação de contas. A minha vida era uma e agora é outra depois do curso da professora Rita Gonçalves. Não perca!